Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu estou, de certa forma, repetindo o que o Stefan Zweig escreveu na introdução da, da sua autobiografia, não é? Development von Gestern. Eu vou só ler para vocês verem que faz, faz algum sentido o que eu vou dizer. Ele está explicando que ele nunca pensou escrever sobre si mesmo, é verdade, ele sempre teve uma uma vida muito é, um misântropo, muito reservado, né? É, nada mais distante de mim do que me colocar em primeiro lugar, salvo como um palestrante que faz uma apresentação com dispositivos fotográficos, né? Naquela época era um, não tinha slides, não tinha, o cinema ainda era mais complicado e ele ele estava ele estava se vendo como uma pessoa que faz uma apresentação com, com projeção de fotos. Né? Então, assim ele se via é, como o narrador é, da, da, da sua vida ou da, da vida da sua geração, porque ele sempre insistiu, aliás, um dos, um dos títulos provisórios era é, Eu e a minha geração, alguma coisa assim, ou a tragédia de uma geração. Ele queria escrever sobre a geração dele, tinha enfrentado duas guerras, né? quando ele começou a escrever, a guerra já tinha começado. Então, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou apenas é, usando uma tecnologia mais, mais moderna do que os diapositivos e, e aproveitando assim que eu posso atender as pessoas que me convidam e eu, às vezes, não tenho condições é, de atender, como é o caso agora. Então, é isso. E queria fazer também uma saudação ao, ao, à Fundação Rosa Luxemburgo, é, porque ela representa muitas coisas. Primeiro, representa o martírio daquelas pessoas que morreram por suas ideias. Segundo, ela representa uma, alguma coisa que era muito cara a, ao Stefan Zweig. Né? A vitória moral dos derrotados ele falou isso muitas vezes e e essa era uma das uh, dos seus objetivos é relembrar valorizar os derrotados que eles eram moralmente vitoriosos né? então assim ele ele é, foi o Jeremias a peça pacifista que ele escreveu no fim da primeira guerra e assim a vida toda ele sempre fala na vitória moral dos derrotados é, é, e ela representa, ela, ela foi derrotada, foi morta. E o Stefan Zweig a cita é, é, no, seu, no, seus, no, no, seu, no seu livro e nas suas cartas muito, é, e sobretudo quando o seu grande amigo Walter Rathenau, que era um empresário, mas um homem, posso dizer, não posso dizer de esquerda, mas era um progressista, ele foi assassinado ainda, também antes de Hitler, mas... É, mas por um grupo paramilitar, fascista, é, e ele era judeu, e os, os, os pan-germanistas não podiam admitir que que um judeu tivesse essa, essa importância na vida alemã. Então, de certa forma, nós estamos é, é, nesse ambiente fazendo uma homenagem às pessoas que, naquele momento, é, pensavam... Algumas diferenças, mas pensavam nas linhas, nas linhas mestras, eram, eram, pensavam igual. E agora vamos falar sobre Stefan Zweig, o seu livro de memórias, e também é, sua agenda, e sua agenda de, de, tele, de, de endereços, que é uma curiosidade, é, vou tentar resumir isso muito para não ficar... É, primeiro, são dois livros que, embora saído juntos aqui no Brasil, é, é, eles não têm nada a ver um com o outro. Primeiro, a agenda de telefones, é, agenda de endereço de telefones, que aqui tem a, o facsímile, é, é, ela nunca foi publicada, nunca ocorreu alguém pegar é, é, uma agenda de telefones e, e dessa agenda de telefones fazer um livro. Mas para quem é jornalista, é, isso é muito comum, sobretudo no Brasil, quando uma pessoa morre, e morre em circunstâncias misteriosas, em ambientes, na rua, por exemplo, o, os repórteres que fazem os, esse noticiário policial eles vão pegar justamente o livrinho de endereço para ver quem são os amigos, conhecidos, a família, pra, e pegar informações. Isso é uma, é uma tradição do jornalismo jornalismo policial. E, e quando eu comecei a fazer a pesquisa é, do Stefan Zweig, no fim dos anos 70, eu procurei o editor dele no Brasil, Abraão Kugan, que tinha sido realmente um bom amigo dele, ajudou muito, ajudou muito, é, ganhou muito dinheiro também com ele, não há a menor dúvida, mas deu a ele um, uma atenção pessoal extraordinária, extraordinária. E eu conheci o Kugan, amigo do meu pai, também um meio socialista, algo assim, é, é, tinha algumas ideias que o diferenciavam de outros empresários. E eu fui procurá-lo, ele me conhecia também, e ele me falou, olha, eu vou te dar aqui uma papelada, você olha o que você quiser, é, mas aqui tem uma coisa que o inglês, ele disse para mim, o inglês não se interessou. O inglês era o primeiro biógrafo do, do Stefan Zweig, que esteve com alguns anos antes, esteve com o Coogan, Donald Prater, uma figura, um diplomata inglês extraordinário, um Lorde, mesmo assim, uma figura. E ele não era o gênero dele, ele ele era um biógrafo preocupado com literatura, não estava muito preocupado com essa busca de fatos que os jornalistas têm. Então, o Coogan falou, olha, aqui você tem uma coisa que o inglês não quis, mas talvez te interesse. E aí eu, foliei e vi que era a agenda de telefones. Eu falei: ah, não, eu quero uma cópia. E o Kuga efetivamente é, nos deu, é, me deu essa cópia. Não é? E foi em cima dela que eu comecei a fazer as primeiras as primeiras pesquisas no Brasil, porque eu tive o privilégio de ser o único é, biógrafo do Stefan Zweig é, que o encara a partir do Brasil. Isso é, isso é um guia para conhecer o Stefan Zweig. Tem aqui 150 nomes, é, mas são os 150 nomes que ficaram com ele até o fim. Mas também aqueles que representavam o seu mundo de ontem. Muitos é, são pessoas que eram das suas, suas relações é, ou profissionais ou, ou, ou literárias ou culturais, mas que estavam se mudando de, mudando de residência. Não é? É, eram aqueles que, como ele, estavam sendo exilados. Então esse, esse, no fundo, é uma memória do exílio. É, aqueles que ficaram na Europa, ele nem se preocupou, com raríssimas exceções. E aí você tem, é, no momento em que ele deixa, deixa uma parte da sua vida e começa outra, é? ele também tinha um, uma ferramenta de trabalho que era a sua agenda de telefones. Então, esses dois livros se cruzam. Um é a autobiografia, o outro é uma ferramenta biográfica. Porque aqui, seguindo esse, esse roteiro de, de nomes e endereços, é, pode-se reconstituir muitas coisas interessantes da sua, da sua vida. É? Autobiografia em vez de ser aquele trabalho que ele tinha dito que ia fazer, dizer, um trabalho, uma reflexão sobre a sua vida, é uma obra, é uma obra pensada, foi uma foi uma obra corrida. O que não quer dizer que foi uma obra ruim. É um, é, é, eu acho que sob determinados aspectos é o seu melhor livro. Eu acho. É, é, porque ele ele ele parou para ter uma visão de um de um de episódios com perspectiva já na né? Primeira Guerra Mundial antes da Primeira Guerra Mundial é, e ele tinha já vinha acumulando algumas ideias na cabeça e ele fez isso e com a com a com a Federica ao lado ele foi recapitulando muitas coisas muitos nomes com isso é, nós temos o cruzamento dessas duas obras que não não foram concebida uma delas não não foi concebida como livro né foi aproveitada como ferramentas para um livro e a outra sim foi a foi a sua obra final em que realmente ali ele ele terminou o livro lá em Petrópolis e, e na, no fim da introdução no fim da introdução Vamos ver se eu consigo localizar aqui. Porque, em geral, é, é, as pessoas leem a, escrevem a introdução, o prefácio, sempre depois de terminada a obra. Você não, não, você não começa escrevendo pelo prefácio. E aqui na, na introdução, a gente, no prólogo, aqui está uma... Tudo o tudo que esquecemos de nossas próprias vidas, na verdade já foi sentenciado a ser esquecido há muito tempo por um instinto interior. Só aquilo que eu quero conservar tem direito de ser conservado para outros. Portanto, recordações falem e escolham no meu lugar e forneçam ao menos um reflexo da minha vida antes que ela submerja nas trevas. Essa frase antes eh, forneçam os reflexos da minha vida antes que ela, a vida, submerja nas trevas. Quer dizer, esse homem está prevendo a sua morte.